Então, hoje a gente vai falar com a Ive, que é uma querida, que vai trazer os desafios que ela está tendo aí com seu projeto agora. E a partir daí a gente vai ficar aqui ó, meia horinha, 40 minutos. Eu quero gerar o máximo de valor para ela. E com certeza, gerando para ela, eu vou gerar para vocês, porque muitos dos desafios, das perguntas e dos questionamentos que a gente tem é, se assemelham. Né? Então, vou trazer já a Ive aqui para a gente começar a bater esse papo, beleza? Então, galera que for chegando, ó. Vai colocando aí o que vocês têm em relação a esse momento para criar um negócio online, para esse momento de transição, onde você está se libertando da CLT, tá demitindo seu chefe, então pode trazer aí o que tiver. E, e aí, aí, querida! Minha... Olá. Tudo bem? Tudo bem? Nossa! Muito bom um Prazer! Tá... Olha, tá conversando de novo, né? Porque nessa então, dia a gente assistir conteúdo é um pouquinho diferente a energia da gente estar tá conversando depois que a gente acostuma. Sem dúvida. <risos> que delícia. A troca sempre é mágica rica. Então sempre. muito bom, obrigado aí, revela. Olha, Edu, tem uma galerinha aí do curso e... também, das é, nossas turmas. Então, galera, sempre que vocês curtirem algo aí, senta o dedo no coraçãozinho, botem comentários, porque quanto mais pergunta mais interação a gente tiver. Mais rico fica essa, essa troca aqui. Então, a ideia é que a gente possa gerar bastante valor para vocês através de uma história e desafios reais, que é o desafio que a Ive está passando aí para escalar o seu negócio, né? Pelo que eu entendi uhum. bem. Então, ó, Ive, fala um pouquinho sobre o seu projeto, fala um pouquinho sobre você, né? seu, a sua transformação aí, e uhum. o que, que você está enfrentando agora para que. Eu posso te ajudar da melhor maneira aí nessa, nessas, nessas, nessas nessa nossas meia horinha juntos aqui. Beleza. Então, Ian. É, bom, meu nome é Iri e eu sou minimalista. Basicamente é esse meu pitch, né? Eu sou... Eu, né, o meu projeto é o Minimalismo Brasileira. Ele é um blog aonde a gente fala de minimalismo como estilo de vida, né? Menos é mais com o nosso jeitinho. Em busca da sustentabilidade pessoal e planetária Então tem o perfil aqui no Insta, né? tem o blog E aí antes, né? pré-Covid, <risos> tinha oficina, tinha né? roda de conversa Que é essa coisa maravilhosa que a gente poder compartilhar né? os conhecimentos e crescer todo mundo junto E aí... Essas coisas meio que deixaram de existir Ex né? Claro que existe virtual Tem todas essas A gente aprendeu né, a fazer reuniões virtuais e tudo E é um pouco diferente a dinâmica né, De lives e encontros virtuais E aí, aí tem, tem essa questão de repensar Remodelar e tal, tal. Todo mundo agora nessa vibe, né? Eu acho que é, eu acho que é propício a gente, nesse momento, repensar assim E eu fiquei pensando Entendi. Que assim, o minimalismo Brasileira eu, eu sou uma pessoa que, assim, que eu sou muito de carregar as coisas comigo E dar um negócio para outra pessoa, né? Tocar também É aquilo que você fala muito, né? A cabeça, o coração e as mãos, <risos> né? Então eu gosto de estar tá fazendo alguma coisa Enquanto eu converso com as outras pessoas eu fiquei pensando se a gente não pode se ver é, pessoalmente se não dá para fazer mais esses encontros assim né tão cedo não vai ser a mesma coisa a gente não vai realmente se colocar um monte de gente numa sala né é, como que eu posso de certa forma materializar o minimalismo à brasileira para que tem alguma coisa chegando, né? Alguma coisa física para ocupar as mãos da pessoa com o minimalismo brasileiro. E aí vem a questão da escalabilidade e sustentabilidade. E é que aí demos a sorte de o Rio estar aberto para fazer mentorias para poder dar uma luz sobre isso. Porque geralmente a gente pensa em uma transformação de um negócio que é físico para o digital, né? Durante o Covid eu participei como voluntária Ajudando vários pequenos negócios daqui de Campinas A fazer isso, né? A tentar digitalizar o negócio deles Porque eles eram 100%, era só abrir lá a porta, né? E o pessoal entrava Então se não tivesse fluxo na rua não tinha negócio E aí então agora eles digitalizaram E aí como que... Como que você vê, o que, que é. Quando a gente fala de startup, a gente sempre fala de um negócio escalável, né? Como, o que, que é escalável? O que, que é, sabe, como que a gente mensura mercado? O, como que a gente vê isso já que antes de começar um negócio, né? Nessa fase bem inicial, porque eu não quero abrir um negócio num momento assim, ir lá e levantar uma porta, né? Eu quero ter mais informações Eu quero fazer uma escolha um pouco mais sensata Claro que eu também sou aquela pessoa que quer saber tudo <risos> Quer saber se vai dar certo antes de fazer alguma coisa Eu sei que você me diz que tem que ir lá e fazer Mas a gente pode fazer de um jeito um pouco mais seguro, né? E essa minha pergunta O que, que, que é escalabilidade E online, offline Como que a gente pode Que modelos de negócio existem por aí Que a gente pode pensar que podem ser escaláveis, mas ainda assim ter elementos físicos, né? Você já até hoje deu uma resposta, eu mandei para você, eu disse, cara, você já respondeu a mentoria em 30 segundos, mas agora fala meia hora por favor. <risos> Como é que é? Não, que vamos que lá, vamos lá. Eu acho que tem, tem duas... Dois, dois... É, perguntas muito importantes aí e complementares. Né? Então vamos na verdade tem talvez até três perguntas, mas vamos lá, é, deixa eu ver se eu peguei. primeira pergunta é sobre como que você pode é, forma de você escalar o negócio, mas tem uma pergunta subentendida aí que é em relação ao planejamento da escala. você entender o potencial de escala de um negócio, para depois você escalar. Então, tem, tem a parte do planejamento anterior, né? Perfeito. Beleza. E, e a outra pergunta é em relação ao on e off. É né? que você já tinha uma série de formatos antes da pandemia, quando a gente podia se encontrar, beijar, abraçar, offline. E, e aí, depois você fez o um movimento para 100% online, você já tinha um pouco desses dois. Né? Mas agora você está querendo também desenhar, entender possíveis frentes offline, junto do que você já tem online, mas que sejam escaláveis também. Exato. É isso daí? Perfeito. Beleza. Então, vamos falar de, escalabilidade, de planejamento, escalabilidade e omnichannel, né? Uau. Que é o on e off aí, como que a gente <risos> pode trabalhar os dois. Beleza, vamos lá. Primeira parte do planejamento. É... Planejar é muito importante para você minimizar riscos, surpresas, incertezas, mas nunca um planejamento vai substituir o campo de batalha. Né? E muito provavelmente, quando você terminar o planejamento, você vai ter certeza absoluta daquilo que não vai acontecer. Que geralmente é isso, né? você planeja e fala Pô, beleza, agora você tem um plano que realmente não vai acontecer Mas óbvio, tirando as brincadeiras à parte Você pode ter uma clareza muito melhor sobre potenciais né? Sobre racionais, é, cálculos, é, é, argumentações que, que façam sentido Eu acho que esse é o principal ponto do planejamento Você através de algumas ferramentas, você conseguir... Medir dentro do que você tem de informação ali disponível Um pouquinho do, do potencial né? Então o que, que você pode fazer né, para te ajudar a, a medir esse potencial Você pode analisar é, pessoas ou empresas Que fazem coisas parecidas com o que você faz hoje E tentar entender o tamanho deles né, em termos de negócio Aí, Se você não tem acesso a números, a vendas Você pode sentir um pouquinho em termos de de tamanho né de presença online ou, ou é, solidez em número de produtos tal a partir daí você vai conseguir identificar alguns players de mercado que você você tem como referência então é, isso é, um, é uma coisa que você pode fazer a segunda coisa é entender é, quantos players tem no mercado né porque é, se não tiver nenhum player no mercado que você tá ou tem uma puta oportunidade, ou quer dizer que não existe mercado ali. Então, tem, tem esses dois pontos que você tem que analisar. Por isso que ter com, concorrência e tal não é, não é algo negativo. Pelo contrário, é algo positivo. Você só tem que encontrar uma forma de você se diferenciar. É, isso pode ser nichando ainda mais a sua proposta de valor ou pode ser é, simplesmente fazendo melhor né, do que quem já está fazendo ali. Então, é... Para você começar a definir potencial de, de escala, é, tem um livro que é muito bom, é, que te traz vários desses insights é, na hora de construir uma empresa, que são as Organizações Exponenciais, é, que eles usam, ele tem o Scale e Ideas, né, ele usa essas duas palavras e cada letra, quer dizer uma característica de uma empresa exponencial. E uma delas está relacionada na scale, né? a escalabilidade, né? como um todo é, é uma, uma coisa que toda empresa exponencial busca. Então, você, antes mesmo de tentar é, mensurar a escalabilidade do seu projeto, você tem que entender se você precisa realmente criar um modelo de negócio escalável ou não. Então, uma pergunta até anterior a isso, que é o que, que vai te deixar feliz em termos de impacto e retorno, principalmente financeiro, né? que fica mais fácil tangibilizar. Porque se você fica super feliz com 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, você não precisa ter um negócio altamente escalado. Né? Porque você, de repente, com, com alguns formatos e poucas vendas, você já chega... Ao seu objetivo financeiro E se você criar um negócio super escalável Talvez te traga mais dor de cabeça Do que retorno mesmo Porque você vai ter mais clientes para dar su suporte Você vai ter mais coisas para fazer Mais vendas para realizar então, Pode ser é, que vire uma empresa de verdade né Que realmente tenha que contratar E tudo Exato. A escalabilidade é importante, mas mais importante é saber se você realmente precisa escalar. Então, dá um ah, passo é. antes, né? E ainda como uma boa minimalista, então você entende como é importante também trazer esse conceito para os negócios, com essencialismo. Então, é, a escalabilidade, ela, ela... Em algum momento, é você sair do essencial, da validação, das suas ideias, para levar para o campo do, do, do exponencial, idealmente. Né? Então isso daí vai mudar completamente o modelo do seu negócio, talvez. Né? Então por isso que essa pergunta sobre o que, que você quer e o que, que te deixa feliz em relação a métricas e números, ela é fundamental para você entender se a escalabilidade é para você ou não. Vamos dizer que uhum. você decida, sim escalar é o que eu quero, eu quero, pô, hoje eu sei lá, vendo mil, quero vender cem mil, então eu quero realmente escalar. E aí você tem que encontrar modelos onde você consiga criar produtos que não dependam diretamente do seu esforço ou do seu tempo. Por exemplo, escalar, é, mentoria... É, ou consultoria, onde você vende o seu tempo, não é um modelo escalável, porque você tem um limite de horas que você vai dedicar para aquilo. Então, você vai precisar encontrar modelos como... <risos> Exato, vai, vai ter aquele limite lá. Mas se você trouxer, por exemplo, é, e-books, você trouxer cursos online, você trouxer software, você trouxer... É, porra, é AdWords é, em relação à é, publicidade dos da, seus paid views, do seu blog e tal. Então, tem uma série de, de modelos que são bem mais escaláveis do que outros, e aí você vai ter que ir decidindo né, se isso está dentro da sua estratégia de, de produto, né, da sua esteira de produto, se faz sentido ter o curso online, se é o seu tesão mesmo é a troca, né, é a experiência, é, a, é a, o, o pessoal... Então, por isso que aquele, o Business Model Canvas, né, que, uhum. que te traz numa página essa visão de modelo de negócio, tem uma parte ali é, que é a, a, na entrega da sua proposta de valor para o seu segmento de cliente, tem os canais, mas tem também o relacionamento, como que vai ser. E ali você tem que ver, porra, você quer fazer uma, uma entrega mais pers personalizada e pessoal, ou você quer fazer uma coisa mais self-service automatizada? porque a escala necessariamente vai ter que passar por isso. Tá? Você até pode pensar em modelos de escala com um toque de personalização, com um toque do, do, do pessoal, né? de ter alguém acompanhando, mas aí você vai ter que escalar o número de pessoas envolvidas no projeto. E aí aumenta a complexidade também. Então, é... você vai ter que entender muito bem que tipo de experiência de proposta de valor único você vai querer entregar, porque a partir daí fica mais fácil você você pensar no bom modelo de escala, tá? E, é. e outra coisa que você pode fazer na estratégia de produto é você ter é, produtos escaláveis e outras entregas mais é, pessoais. Então, por exemplo, você dentro da sua esteira, poderia ter um e-book que é escalável, que tem um preço bem mais acessível, então você vai ganhar em volume ali, então vamos dizer que você tem um e-book que custe 30 reais, 10 reais, 50 reais, sei lá o que for, né? até R$ reais. E, e esse e-book vai dar um tipo de transformação, um tipo de informação. Tá? Esse e-book é escalável, e ali você vai trazer é, volume de clientes, de, de pessoas que vão se comprometer, dar um passo a mais do que o gratuito, né? Então vão passar o cartão para fazer parte aí do seu, da, do seu grupo de, de clientes enquanto depois você vai vender uma experiência mais personalizada que aí você vai ter uma um posicionamento de preço maior porque envolve mais do seu valor né? e vamos dizer que seja uma mentoria em grupo que você vai acompanhar a galera e aí em vez de pagar sem reais essa pessoa talvez tenha que pagar mil reais para fazer parte dessa consultoria ou dessa mentoria que vai durar tanto tempo e você vai dedicar tantas horas para fazer isso. Essa mentoria não é tão escalável. Apesar que você pode aumentar o número de pessoas tal, mas talvez essa mentoria seja uma boa entrega com um grupo de 10 a 15 pessoas. Se você botar uhum. 100 pessoas, vai perder a personalização. Então, tem um limite. Uhum. Mas você pode ter o produto escalável e você pode ter o produto não escalável. E, na verdade, você vai ter uma esteira né, uma estratégia de produtos complementares, escaláveis ou não, que aí vão conseguir satisfazer em termos de quanto você quer ganhar com isso, né, quanto que você quer gerar de valor, que tipo de atividade você quer estar envolvida. Então, as perguntas são anteriores. Né? Sim. É, e já fazendo o gancho do on e do off, é a mesma coisa. Você pode botar o off no topo dessa esteira. Que o off ele tem algo que o, o online ele não, não consegue substituir ainda em termos de tecnologia. Talvez no futuro sim, mas é, a questão do, do toque, da imersão, a questão da, da presença, a questão da experiência, né, é, de você conseguir ativar os cinco sentidos. Né? Então tem muita coisa que o, é, o presencial tem de valor que você vai também precificar de acordo com isso, porque a experiência vai ser ainda mais é, imersiva, ou eficaz, ou o que for. E aí você vai complementando isso com a sua estratégia de produtos, com a sua esteira de produto. Então o off e o, off, o on, eles só se complementam nessa jornada do consumidor. E geralmente o presencial, o offline, ele, ele tem uma... É, se não for um grande evento, né, uma coisa assim é, também para muitas pessoas, tal, se, se for uma pegada de grupos menores, é, vai ter uma, uma, um acesso maior a você, uma geração de valor maior, então deve ter uma precificação maior. Então vamos dizer, dividindo assim rapidamente o que eu falei. A escala pode ficar no produto de front-end, que é um produto mais baratinho e acessível, onde você não vai ter um custo de produção, né? é propriedade intelectual, você criou um e-book, então se você vender 10 ou se você vender 1.000, o né, trabalho uhum. é o mesmo. Depois você vai ter um produto de back-end, que a gente chama, que é um produto mais intermediário, que pode ser um curso, pode ser uma mentoria, e esse daí você vai posicionar, vamos fazendo a tabelinha de 100, mil, né? Pra, que não é tão escalável, mas você ainda pode ganhar um pouco de volume. E vai ter aquele que, o presencial, que é o high-end, que é o high ticket, e aí, de repente, esse daí você vai vender por 5 mil, de repente, que vai ser, sei lá, três dias com você, vivendo uma experiência super minimalista. Numa, numa casa legal, no campo, desconectado da, de, de tudo que é aparelho. Então, vai ser minimalismo digital, minimalismo na alimentação, vai ser a experiência minimalista, que isso você não consegue fazer online. Então, esse daí vai, ser, vai ter um, uma, uma, uma transformação diferente, logo, é, vai ter uma precificação diferente, ela é então é Então, assim você consegue transitar né, no, no on e no off, posicionando muito bem cada coisa dentro da sua estratégia de produto. Uhum. Fez sentido? Nossa. Fez, fez muito, sim. Pois é, e bem no início, né, você, fez um, você falou um negócio que eu achei super revolucionário ali, de dizer que, tipo, eu não preciso pensar um... Não sei, talvez acho que porque. A gente, não sei, não sei de onde veio isso, né, na minha cabeça. Mas a gente sempre pensa que se eu vou abrir um negócio, é para eu ficar milionária, digamos, é um negócio com lucro infinito. Mas você acabou de falar o negócio, esse, essa questão revolucionária no início, quando você começou essa, essa parte, de que eu não preciso fazer um negócio para que ele seja lucro infinito, né? Eu posso ter um negócio. Não que seja para fazer, digamos, 5 mil reais por mês. Que esse seja o objetivo do negócio, né? Porque se eu não preciso de mais Total. do que 5 mil reais por mês, para que, que eu preciso fazer mais do que 5 mil reais por mês de lucro, né? É, e tipo, isso é bem Exatamente. revolucionário, pensar assim, tipo, é, é, vai pensar da parte ao contrário, que a gente fica pensando, não, eu preciso... Atingir o máximo possível de pessoas Porque o máximo possível de pessoas Precisam dessa minha transformação Que o máximo possível de pessoas vão comprar Não precisa, né? ser o mundo inteiro Realmente virar meu cliente é... oh, tem, Isso daí <risos> é muito importante isso uma vez que você faz Essa mudança de chave na cabeça É uma liberdade Que você atinge que é incrível, porque, infelizmente, a gente está preso a, a um sistema de, de... um modelo de sucesso, principalmente no marketing digital, de fazer vários dígitos, seis em sete, e, e tem que fazer live todo dia, e o caralho é quatro, isso fode com a nossa cabeça, porque a gente só acha que vai ser feliz quando tiver um negócio escalável, quando tiver... Tanto de faturamento, quando tiver isso, quando tiver aquilo, a gente só vai postergando a nossa felicidade para quando a gente alcançar isso. E a gente esquece de fazer a pergunta mais básica de todas, que é o que, que eu preciso para ter o meu sucesso? Não o sucesso para aquele cara ali, ou para aquele outro guru, ou para o meu vizinho. O sucesso para mim pode ser R$ 5 como pode ser simplesmente eu ter tempo para estudar com os meus filhos ou tempo para levar meu filho para a escola, ou tempo para poder é, dedicar a manhã inteira para cuidar das minhas saúdes, ou é, poder viajar enquanto eu toco um projeto em paralelo, ou fazer isso tudo e ganhar 30 mil reais. Cada um vai ter o seu, a sua visão de sucesso, mas se você não tem a porra da visão de sucesso, aí você nunca vai estar feliz porque você vai estar vivendo o sucesso dos outros. Tá? Então esse é um primeiro ponto muito importante. Segundo ponto, pouquíssimas coisas na natureza, na vida, crescem indefinitivamente, tá? Pouquíssimas coisas, e uma delas é o câncer. Então, isso daí que a gente, às vezes a gente fica nessa pegada de, caralho, eu preciso é, crescer, escalar, crescer o um negócio e vender mais. E, porra, agora eu cheguei nos 100 mil. Porra, agora tem que chegar no milhão. Eu cheguei no milhão, agora tem que chegar nos 10 milhões. É, e aí não para, fica essa, essa busca eterna pela felicidade que ela nunca está presente. Então, é, crescer é algo sustentável. É, para um negócio, né? tem muita gente que fala se você não está crescendo é porque está morrendo uhum. mas é, vai depender do que é sucesso para você porque às vezes o seu crescimento não precisa estar em relação às finanças e à lucratividade do seu negócio mas sim o seu crescimento de aprendizado e seu crescimento espiritual, seu crescimento de impacto então, porra, você precisa de 5 mil? Vamos dizer que você esteja ganhando 10 mil você está conseguindo juntar o dobro que você precisa e porra, agora você fala pô eu quero crescer em impacto, eu quero gerar mais valor ainda para a galera. Aí o seu curso que custava sei lá, é, mil, você então vende agora por 500. E aí talvez você consiga gerar mais valor para mais pessoas. Então tem um monte de coisa, tem um monte de estratégia que você pode fazer, mas todas elas vão ser bem adaptadas para aquilo que você quer conquistar. Então o valor financeiro é uma forma importante e é importante nessa equação porque tangibiliza tudo. Né? É, falar de todos os outros pontos que eu falei são importantes para você ter essa sustentabilidade de vida e não ficar um refém só da grana correndo atrás né? para apenas é, pagar as contas no final do mês ou acumular e se tornar o mais rico do cemitério no final da vida. Não, não é esse... Eu acho o objetivo único. Mas a gente tem que falar de dinheiro, porque senão é papinho, mundo cor-de-rosa e, e né, a gente não, não consegue ter metas mais concretas. Mas uma vez que você fez essa reflexão da meta, você olha para o seu modelo de negócio e você vai olhar para o planejamento financeiro, o planejamento de vendas dentro dos produtos que você tem ali à sua disposição, que você vai precisar todo mês vender porque a gente precisa vender, né? Uhum. Empreendedores, a galera que né, demitiu o chefe. E aí você vai fazer contas simples. Né? O planejamento, aquele que eu sei que você né, tem, tem um olhar muito forte para planejamento, é muito boa nisso. Você não precisa fazer um planejamento né, com trilhões de cenários e variáveis tal. Fazer um planejamento simples. Pô, eu tenho é, esse meu produto que custa mil reais, eu preciso... De 5 mil reais por mês, eu preciso vender 5 por mês. Isso daí, beleza. O que, que eu preciso agora de esforço, de ferramenta, de, de é, equipe, ou de investimento, de tráfego? Aí vai depender da, da sua estratégia de venda, do seu funil de venda, né? Para eu conseguir tirar esses cinco lá do outro lado, né? Limpo. Então eu preciso disso daqui. Aí tá aqui os descontos todos de, né, das minhas despesas fixas, variáveis, imposto e tal. E aí você monta essa equação e a partir dessa equação, que você vai fazer uma, uma coisa simples no, no, no Excel, no, no Google Planilhas, você, a partir dali você vai começar a brincar de cenário. E aí você vai ver o potencial de escala dentro das validações que você já teve. Então, por exemplo, é muito fácil falar ah, é, eu tenho esse meu curso que eu quero vender a mil reais e eu quero agora... É ter 100 mil reais de venda por mês, eu então vou multiplicar por 100 e está tudo lindo. Né? Você pode mentir para você quantas vezes você quiser, porque no número, na planilha, né, a gente conta qualquer história. Mas aí o que você tem que trazer? Você tem que trazer, você já vendeu esse curso por mil reais? Sim, não. É, vamos dizer que você tenha vendido, beleza, mas você vendeu pouco, você vendeu cinco só no lançamento onde você investiu, sei lá, 2 é, mil reais. Então, aí você já teve um teste que te dá algumas variáveis, algumas é, validações que te mostram um caminho. Então, pô, se você investiu 3 mil e você vendeu 5 mil, então você tem um retorno sobre investimento. E você tem uma taxa, uma porcentagem ali. Então, você pode começar a mapear o potencial né, extrapolando, né, usando essa taxa para você entender de quanto você vai precisar de investimento tal com aquela técnica, mas se você usar uma outra técnica, de repente você consegue uma coisa muito diferente e aí você vai ver que porra, não é viável, então expandir um negócio, escalar um negócio onde eu invisto 2 mil e vendo 5 mil é, se meu objetivo é vender 100 mil, porque eu não tenho isso aqui de investimento então você vai começar a brincar com esses cenários para alcançar a, o planejamento que te conta uma história que é viável e que você acredite diante de tudo que você já viu das suas experiências pessoais das experiências das pessoas ao seu redor, seja de mentores que você pode acessar, seja de colegas que viveram coisas parecidas, seja de comunidades que você faça parte, por isso o valor tão forte né, de você estar em torno de pessoas que, que já viveram coisas que você está vivendo agora, o que queira viver, e você sempre buscar né, aquela famosa frasezinha, né, se você é mais inteligente da sua mesa, melhor mudar de mesa, aquelas coisas todas, porque tem um porquê, né, para você estar tá sempre né, buscando aprendizado de pessoas que já tiveram mais experiência naquela determinada área que você. E a partir daí, fica mais fácil você planejar uma possível escala, caso a escala né, seja algo que realmente você queira atingir, senão é, você pode simplesmente ter o valor que vai te deixar super feliz. Você pode ter dois valores. Né? O valor mínimo de sobrevivência digna, que eu acho que é importante ter para saber, pô, é, é, eu preciso minimamente de mil reais. Se eu não tiver mil reais, fodeu, eu vou ter que é, morar, voltar a morar com os pais ou vou ter que arranjar um emprego que, que me pague minimamente os mil reais e assim por diante. Tem o valor mínimo para viver de forma digna, confortável. E aí cada um vai ter o seu também, não tem mínimo aqui. Beleza, cheguei. Agora qual é o valor ideal? Estou aqui. Então vamos dizer que é 1.000 e 5.000. Então você tem essa margem aí para trabalhar a sua estratégia de vendas, o seu planejamento. E quando chegar no 5.000, ou você vai, a cada três meses, em função do, dos acontecimentos, você vai atualizando isso. Ou quando chegou nos 5.000, você se pergunta novamente. Você tem que se perguntar isso a vida inteira porra, estou com 5 mil, estou feliz? É isso daqui que eu queria? Pô, Agora que eu vi que é possível, de repente eu quero ir para o 7, porque para o 7 eu vou ter um pouco mais de, de flexibilidade para de repente conquistar outras coisas que agora fazem sentido para mim. Ou eu quero ajudar meus pais, ou eu quero fazer tal viagem, então eu vou precisar desse, desse valor aqui durante tantos meses. E aí você vai trazendo outros aspectos para o seu planejamento, para a sua, sua estratégia. Mas sempre lembrando, o planejamento e a estratégia são apenas ferramentas de norte para execução. Então você tem que sempre ir para a execução, porque é lá que você vai validar o que você acha que vai funcionar. E aí você sempre vai batendo isso. Por isso que ferramentas como Canvas, que é uma folha só de papel, não é um, um documento de 100 páginas. Por isso que... É... O Golden Circle, né, que vem o, o porquê, o como e o que, para descrever o que você faz, te ajuda. a Ferramentas simples e ferramentas é, que você possa atualizar, mudar muito rapidamente, porque esses testes precisam de velocidade, você vai aprender a cada dia, a cada entrega, uma coisa nova. Então, isso tudo é muito dinâmico, por isso que você não pode se amarrar em ferramentas complexas ou coisas né que demoram muito, ainda mais no início da consolidação de um negócio, quando você ainda está testando muita coisa que ainda não tem uma previsibilidade. Então, no nos negócios online, no empreendedorismo, esse início, é, até você chegar e falar, porra, é isso, e agora eu sei que investindo mil reais aqui, eu vou vender cinco mil do outro lado, até chegar essa formulazinha, a gente precisa fazer esses testes. Então, ter essas ferramentas para dar o um norte né, estratégico e botar a cara na execução, mesmo que a gente erre bastante, é errando que vai, a gente vai aprender mais rápido e melhor. E aí você pode ter sempre o planejamento como forma de você minimizar o risco, minimizar o fracasso. Né? E, uhum. e isso você vai tocando né, em função da, da disposição de recursos, tempo, grana... Energia, né? você vai misturando isso daí, e aí é, você vai tirando as conclusões que você precisa para ver se o planejamento está fazendo sentido na real mesmo. Uhum. Legal. Uhum. E, e, tipo, e como que você faz, digamos, essa como que você fez uma avaliação de um MVP, assim, de um negócio seu? Quanto tempo você ficou planejando, quanto tempo lançando e quanto tempo avaliando algum dos seus projetos aí que você queira contar? Conta pra gente como é que é essa... Pra... Então, isso... <risos> né? Uh! <risos> Na real, né? A, a montanha-russa, montanha -russa. né? Então, a montanha-russa, ela é constante. Eu, eu planejo e executo o tempo todo, sem parar, sempre. Tá? porque as coisas evoluem muito. E, e eu ainda estou, esse ano, eu, eu falei que uma palavra para definir é, o, o meu ano, em termos de negócios é, e projetos, meu e da Thaísa, é consolidação. Então, esse ano a gente tirou para consolidar. A gente não tá podendo viver o nosso estilo de vida viajando e, e conhecendo outros lugares, então a gente falou, então beleza, bom, é para trabalhar, vamos trabalhar, sentar o rabo aqui e trabalhar para caralho para... Tá? consolidar e acelerar essa curva de consolidação dos nossos projetos. Uhum. Então, é, no início do ano a gente fez muito planejamento, falando pô, quantos produtos, quantos cursos a gente vai querer ter nesse, nessa pegada de, de front-end, de entrada, né? que, é, que estratégia a gente vai usar, se a gente vai vender no perpétuo, se a gente vai fazer né, lançamentos né, com data de início e fim quantas turmas a gente quer ter, quantos alunos. A gente começou a pensar né, no, nos cinco grandes objetivos por projeto que a gente quer conquistar, nas metas né, que a gente vai chegar para que esses é, objetivos sejam alcançados. Então, você usa a meta SMART, né, aquela coisa toda e tal. Mas, basicamente, a meta você tem que saber facilmente, dizer se ela é, vai ser cumprida e quando, né? cumprir e quando. Então, você precisa trazer esses elementos aí para uma meta ser uma boa meta. E é, e a gente tem um documento editável onde a gente vai revisitando. Eu, por exemplo, eu, eu boto no meu ritual matinal, eu olho os meus objetivos todos os dias. Então, todos os dias de manhã, eles têm que estar fazendo sentido. Eu vou ajustando, vou mudando ali em função dos aprendizados e das discussões que eu vou tendo estratégicas com a minha equipe. Então, a gente trouxe um parceiro que é, começou a nos ajudar em toda essa parte de estratégia. E isso, porra, gerou muito valor para a gente. E aí, eu mudei várias coisas. Então, eu estava com uma, um projeto de botar é, três cursos de entrada, é, mais o meu curso principal até é, cinco turmas ao longo do ano. As cinco é, turmas ainda... Tô, mas de repente eu vou, eu vou fazer só um curso de entrada, porque talvez não faça sentido agora ter os outros. Mas isso uhum. é o tempo todo. Né? Então, eu tenho rituais de acompanhamento desses objetivos estratégicos. Pelo menos eu olho, eu olho para os meus é, diariamente, né? porque faz parte do meu ritual, mas eu, eu, eu faço uma, uma, um olhar mais estratégico, assim, pelo menos uma vez ao mês ou a cada trimestre, e a gente vai ajustando. Então, o planejamento está sempre presente. Agora, é, a execução é a parte mais importante, porque é a partir da execução que eu vou ter insights para entender se aquele planejamento eu vou ter que mudar ou não. Tá? Então, a execução é diária também, né? são os projetos, rodando, em função do objetivo, é, vamos dizer que eu tenho uma turma, eu tenho o um objetivo de vender 100, 100 vagas. E aí eu vendi é, 80. Então, tem um gap ali do planejamento financeiro do mês que eu vou ter que é, balancear de alguma forma. Então, no mês seguinte eu posso ter um novo produto ou nesse mês eu posso fazer um downsell, um upsell para tentar compensar isso. Então, é uma coisa muito dinâmica que você precisa ter as informações organizadas, uma comunicação fluida, ritmos de acompanhamento com a sua equipe também para vocês irem tomando decisões semanais estratégicas para definir o que, que vai ser feito, quando, né, em relação aos projetos. E, e lá no início foi a mesma coisa. Né? Eu, eu, eu parei para pensar o que, que eu queria, o né, que, meu objetivo, o que, que me deixaria feliz em termos de grana, em estilo de vida, e tipo de impacto que eu queria gerar. Então, o Ikigai né, e outras ferramentas de propósito me ajudaram a dar esse norte. E aí eu selecionei o primeiro MVP, que aí, no meu caso, é, a forma de, de validar o que eu estava pensando foram através das mentorias. Então, eu fiz mais de 200 mentorias. Aí, eu falei, porra, agora tem um método que está validado. Então, vou transfer... agora está no, momen... no meu momento de escalar. Porque eu não quero ficar o dia inteiro né, dando mentoria. Porque eu quero hum. viajar ao mundo, quero fazer um monte de coisa eu quero trabalhar menos tempo. Ainda não consegui chegar lá no menos tempo que eu só vou trabalhando em outras coisas, né? Mas eu quero uhum. meu objetivo é chegar a trabalhar quatro horas por dia diretamente no meu, uhum. nos meus projetos. Ainda estou trabalhando oito ou mais, né? Uhum. É Ferriss ele fala quatro por semana, ah, eu por acho semana. que <risos> é too much, né? Eu acho que é um pouquinho demais. <risos> mas o meu grande objetivo é quatro horas por dia. Eu acho que talvez ano que vem eu já consiga, entendeu? Mas esse ano ah, é eu estou trabalhando mais. Oito ou mais até. Então, é algo que eu vou ver, mas de repente, ano que vem, eu vou falar: porra, não, tá irado, que eles desenvolver um monte de coisa nova e vou trabalhar oito ou mais de novo e tá tudo bem. Por isso que Sim. é dinâmico, eu não escrevo nada em pedra, né? Claro. E aí é que a partir tem a energia do projeto, né? A energia. Às vezes é energia você projeto, faz alguma tem... coisa que se sente tão energizado que fazer essas oito horas mais não vai ser um problema, né? Exato, porque você está amarradão, está no flow, né? Então, é... é por isso que sempre a parte do... de setar os objetivos vai ser fundamental para você depois definir a estratégia, qual MVP e tal. E aí eu fiz os MVPs das mentorias, entreguei, executei, depois eu passei para o MVP de um curso, o meu primeiro curso foi uma merda, não vendeu nenhum. Aí eu entendi um monte de coisa, eu falei, porra, beleza, entendi que... Pegada aqui é, é diferente, né? Então, eu fui para uma... É, na verdade, estava ajudando muito a galera se transformar em nômade digital lá no início. Mas eu entendi rapidamente que não era minha vibe. Eu acho que o nômade digital é apenas um caminho, mas não era o caminho não era onde eu queria botar o máximo e da, da minha energia e tal. Então, eu já mudei, pivotei. Então, até hoje, eu estou mudando bastante. O, o, o novo curso que eu vou lançar aí nas próximas semanas é, é um curso novo que eu estou fazendo uma, um ajuste né, de tudo que eu aprendi dessas primeiras turmas e a entrega e, e a, é, a, a transformação que eu casei na vida de centenas de pessoas com o, o Reinvenção dos 30. Agora eu vou envelopar isso de uma forma que eu ouvindo muito feedback e troca, e as reuniões, e mentorias, né, eu entendi que pô, dá para reforçar ainda mais a parte da execução e trazer o elemento... É, de pegar na mão e mostrar como criar um negócio online mesmo. Então eu vou reforçar essa parte, e esse curso vai explorar esse lado, porque agora eu mergulhei ainda mais lá no, no meu avatar, entendi ainda mais as dores dele, então é um processo uhum. que não para, nunca, nunca, nunca, uhum. nunca. E por isso que entender esses ciclos e essas lógicas te ajuda a você estar tá sempre se reinventando, então o importante é você criar sistemas e você focar mais no progresso do que apenas no fim da parada. Você vai ter né, clareza do, do que, que você quer, que é o objetivo e é o retorno esperado tal, mas quando você foca no, no caminho, fica uma delícia, porque aí o tesão da segunda-feira é de falar porra, o que, que eu vou fazer essa semana aqui para a parada seguir em frente, e aí cada dia vale a pena, cada dia é, é um desafio novo, cada dia uma, é, é uma conquista, e aí fica muito mais gostoso, entendeu? E aí a grana, né, o resultado, o objetivo lá, vem muito mais naturalmente como consequência, é isso é, é, é verdade mesmo, quando você se bota meio num flow de gerar valor, de porra, fazer o que gosta... As coisas vêm, fluem né, muito mais naturalmente. E, e aí você vai ajustando a rota, né? Porque a rota uhum. nunca para. Sim, o negócio é continuar, né? Navegando, boiando. <risos> é, as velas. Exato. Eu achei muito legal que você falou esses números. Tipo, você deu 200 mentorias para... Tipo, realmente avaliar e, e assim, modificar, e entender que, meu, isso aqui tá pronto, né? Isso aqui é um método pronto. Tipo, 200 mentorias é, é né? bastante, é bastante gente que você é, ainda estava modificando 200... e aprendendo. Né? Eu fiz 250 sessões gratuitas experimentais para você ter uma ideia. Então assim foi a melhor escola possível. Eu tava gerando puta valor, mas eu tava aprendendo muito porque cada encontro eu desenvolvia confiança, eu, eu fazia perguntas que eu conseguia ver do outro lado, né? O que, que tocava, né, eu conseguia entender melhor as dores. por isso para hum. mim foi por isso que no início, quando a gente ainda não tem milhões e milhões de, de, de pessoas na audiência, tal, cara, isso é muito é importante você passar o máximo de tempo com a sua audiência, com seus alunos, com as primeiras pessoas que confiaram em você, porque é onde você vai aprender mais. Você vai aprender muito nos livros, nos cursos, nas mentores, vai. Né? Tudo é importante né? dentro do, do, seu, é, do seu contexto, mas a troca com o cliente não tem nada igual. Então, porra, ligue, passe tempo junto, é, chama no Zoom isso daí vai sem dúvida ser sua maior escola e não economize né, esse investimento ainda mais agora no início que você talvez consiga é, falar com todo mundo se você vai até hoje lá no meu YouTube eu uhum. te desafio a encontrar um comentário sem resposta minha porque eu respondi todos até hoje uhum. tenho lá 31 mil mais ou menos pessoas Todo dia eu olho porque eu aprendo um monte de coisa e, e eu ainda consigo fazer isso. Quando o meu canal tiver 500 mil, aí eu não vou ter, talvez, tempo para fazer isso tudo, mas agora eu, eu consigo ainda. Então, eu vou lá e respondo. Mesma coisa com os directs, mesma coisa com os comentários nos meus posts. Talvez um outro passe, mas agora eu ainda consigo. Talvez no futuro não, mas agora eu estou aproveitando para ter essa, essa troca. Que, né, a gente conversou lá com os alunos, né? Aquela, aquele dia que eu estava apresentando minhas ideias e recebendo né, da, da galera, porra, isso para mim é ouro demais, sabe? Eu, eu, eu faço pesquisa, às vezes, nos meus, é, nos meus lançamentos de curso e tal, tem lá, porra, mil respostas. Eu leio as mil respostas, porque é a melhor forma de aprender. Eu consolido, eu grifo, eu, porque é assim que você vai aprendendo. Então... There's no free lunch, né? você precisa uhum. né? investir, se dedicar nessa direção, mas o, é, é lá que a gente aprende mais, é né? o maior retorno. Então, depois de mais de 250 sessões experimentais, depois de mais de 200 processos que eu fiz, aí ficou claro, identificou os padrões, né? o que, que funcionava, o que, que não funcionava. E criar método é fácil, né? mas a galera já quer começar sem... É, sem esforço nenhum, aí fica, fica mais difícil, né? Quer dizer que você precisa fazer os que Não, você pode encontrar o meio termo, né? Você pode ir criando e validando aos poucos. Mas eu só estou trazendo aqui como que foi o meu caminho, né? você perguntou e e continuo assim, né? Ainda tenho muita coisa para aprender, muita coisa pela frente, mas a cada dia estamos aqui, né? Por essa troca com você aqui, eu sempre aprendo também, eu vejo porra Escalabilidade é um, um tema importante, mas é, talvez até antes da escalabilidade é a questão do, do planejamento e, e da clareza do que, que cada um precisa para criar um plano em cima. Então, eu falo, porra, é aí que você falou que, pô, você falou uma coisa revolucionária tal. Então, isso daí eu sei que é algo importante. Então, isso vai me ajudar a criar... Talvez conteúdos onde eu vou falar disso, onde eu vou, uhum. vou né, criar para o YouTube, vou criar um post. Então, é essa troca que, que vai, vai nos tornando mais relevantes. Eu acho que esse é o grande desafio, a gente se tornar cada vez mais relevante para que as pessoas confiem na gente, queira seguir é, em frente com novos produtos, com novos acessos e o que for. Uhum. Nossa, que legal, Ian. E eu tô aqui percebendo um negócio também, nisso que você falou agora, de que feedback não necessariamente ele é formatado, né? Feedback não é só aquilo que é a hora que a gente pede para as pessoas. Você pode me dar um feedback de como foi, né? Não, né? É dentro, é dentro no momento da entrega. Se a pessoa, você tá tendo feedback toda hora que a pessoa tá interagindo com você. Mas, às vezes, a gente não está não tá anotando né? mentalmente, não está realmente aprendendo. Está tá deixando passar. E aí você Perfeito. tem todo né, esse cuidado de não deixar passar nenhum, nenhum feedbackzinho. E ter essa humildade de aprender, de, de se dispor a fazer 200 vezes um negócio para depois disso dizer, não, tô, acho que achei o caminho... Eu acho assim. Aproveita me deixa mais tranquilo. Um... Me... me deixa tranquilo. Um podcast Por cara que é fenomenal que depois vou compartilhar com você mas é hum. deixa eu ver, é do é do, dos fundadores do Airbnb é onde um que eu vi no Masters of Scale então você que gosta de hum. tá, do assunto escalabilidade o Reid Hoffman, que é o cofundador do LinkedIn, ele tem um podcast que se chama Masters of Scale, uhum. é os mestres da, da escalabilidade. Um dos primeiros é, episódios é com a galera do Airbnb. E, e aí, é, uma dos mantras né, desses grandes empreendedores que criaram negócios né, gigantescos, escaláveis, é que tudo para ser escalado precisa ser feito da maneira não escalável no início. Então, uhum. é, para você escalar, você precisa chegar no limite onde a gambiarra, as coisas manuais já não estão mais funcionando, aí você cria um processo, você cria um software, você cria né, pontos escaláveis. E aí, para vocês entenderem, tipo, é, o Airbnb ele é o que é, porque no início, os fundadores iam na casa da galera tirar foto. Eles já não contrataram uma equipe de 400 pessoas espalhadas estrategicamente nas principais capitais? Não, brother, não tem jeito. Você, vai, você tem que entender que agora é sua hora de tirar foto. Então, uhum. tire foto, porra. Tire foto com carinho, faça as coisas bem feitas, né? Porra, bote amor na parada, porque é a partir daí que você vai começar a identificar, primeiro, se essa parada vale a pena você botar a sua energia dedicação, se é, porra, quando você vai o chão e você ainda está com uma energia alta, você vê, porra isso vale a pena é, seguir em frente, seja humilde, nunca perca a humildade, porque a humildade é a, é a grande característica dos sábios, né, você vê todos os maiores sábios do mundo, é, eles têm uma característica em comum que, quanto mais sábio, mais humilde você fica, então, nunca né, deixe a soberba crescer, se torna arrogante e aproveite esse momento único de ouro que é o momento onde você não está grande ainda, porque é, talvez isso nunca volte, né? Uma vez que você se torne grande, e aí agora você tem mais tempo, e você tem mais possibilidade de cuidar com carinho né, de, de todo mundo que está aí à sua volta. Então, aqueles três clientes, dez clientes, aqueles mil seguidores, aqueles 50 views no vídeo, uhum. você só vai ter agora, se você continuar com, sua, com o seu projeto, com a sua jornada. Então, né? Aproveita esse momento para ter essa presença bem próxima e aí depois você vai criando processos, fazendo equipe, criando uma cultura. Né? As pessoas que trabalham com você vão estar tá embedadas por essa paixão, por esse propósito. E aí você vê um monte de história linda né? de empresas que conseguiram é, crescer desse, nessa direção. Beleza? Beleza. Então, gerou valor aí? Muito! Muito! <risos> Ai, a gente diz bom. que é uma, foi uma aula, concordo. É sempre, esse <risos> homem aqui, até hoje, toda vez que ele abre o boca, sai uma aula. O homem fala 30 segundos e sai uma aula, é um negócio impressionante. <risos> ah, <risos> ah, valeu, é querida. Ah, muito obrigado, Ó, sucesso, voe com o seu projeto. Galera, se vocês muito curtiram bom. aí, bota o comentário. Se vocês tiverem perguntas, sempre vai colocando. Eu vou fazer várias dessas, que eu acho que é a melhor forma da gente gerar, gerar valor. né Eu posso até pegar um tema começar a falar aqui, mas quando vocês trazem tópicos assim, eu acho que fica mais concreto né e a gente consegue gerar aí valor para todo mundo que está ouvindo. Então, é, eu abri hoje uma caixinha lá no Stories, é, perguntando quem quer participar desse tipo de troca. que eu estou fazendo uma lista, já tem bastante gente, mas... É, eu vou chamando, né, então é, bota lá o um nomezinho, quem quiser ou me manda o um direct aí que eu vou botando lá na lista, obrigado a presença de todos, grande Edu aí Marcelo, é, Léo Fátima, galera aí em peso é, então, Karina Lia, super... Paulino pô, Henriquezão, o Kiane pô, muita gente aí, vários rostinhos conhecidos então, né? muito vocês... obrigado pela presença de todos e vamos manter essa pegada, ó Quinta-feira eu devo fazer mais uma, tá? Eu vou ver aqui em nível de energia também. tem que, porra, comparecer aqui com a minha belíssima, né? A gente está numa pegada Sim. de assistir algumas séries mais à noite para desconectar também. Mas acho que essa troca é isso, eu adoro fazer também. Então eu me amarro. Né? Espero que tenha gerado valor para todos. Manda e pergunta. Estou aí respondendo o máximo que der, tá? E... Tamo junto. Obrigado de novo, Ivi, aí pela, pela sua transparência. Eu tá agradeço bom? muito, muito, então muito, Ian, pela sua disponibilidade e, assim, sucesso aí, seus projetos, pessoal, aproveita quando tem coisa nova aí, que sempre vem uma coisa mais incrível que a outra. <risos> vamos lá, vamos junto. Obrigada, Ian, obrigada Excelente, pela atenção. Obrigada. Tamo junto, hein? Tchau, tchau, Beijo. Tchau, tchau, Valeu, tchau, galera. Tchau, tchau. tchau.